Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Ontem eu estava fazendo um curso, dando um curso de como vender serviços. E a grande dúvida é, o que, que é melhor, encontrar um cliente ou ser encontrado por ele? É claro que você não pode deixar de ir atrás do cliente. Todo mundo precisa prospectar. Mas a chance de sucesso é muito menor, porque você vai estar contactando clientes sem saber se na verdade eles precisam do seu serviço ou não. Em compensação, quando o cliente entra em contato com você, sua vida é muito mais fácil. A possibilidade de fechamento é muito maior, o índice de fechamento é maior. Então, o estranho da coisa toda é, serviços é intangível, é difícil vender. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Em compensação, também não tem dúvida que se você gerar conteúdo interessante, o cliente vai acessar o seu site. O cliente vai entrar em contato com você, vai no YouTube, vai ver um podcast, vai ver um grupo de WhatsApp, que porventura você tenha. Você só vai ser encontrado se você tiver conteúdo que o seu cliente goste. Então essa é a fórmula mágica para atrair gente que te interessa, atrair clientes em potencial. E a grande vantagem de serviços é que se você vendesse, por exemplo, um produto, um telefone, é fácil comparar os preços, porque o telefone é igual, a marca é igual, o modelo é igual, então é só ver quem tem o um preço mais barato e comprar. Já serviço, não. Não existem dois serviços iguais. Por isso, fica mais fácil diferenciar. Os profissionais são diferentes, a prestação de serviço é diferente, o pacote é diferente e personalizado. Aproveite isso para conseguir realmente diferenciar o seu serviço, vender valor e nunca o menor preço. Fuja do leilão de preços. Grande abraço e bons negócios.